A vida é um sonho acordado. Os sonhos contam histórias, a vida é feita de histórias e conto uma reflexão entre ciência e espiritualidade. Bom, mas são coisas muito distintas, ciência e espiritualidade. Para a ciência, a espiritualidade não existe, mas eu não tenho nada com isso. Eu sou um cientista e sou também um espiritualista. Mas como é que eu convivo com esse contraditório dentro de mim? Porque na verdade não tem nenhuma contradição. A contradição se dá quando você, da ciência está imbuído de muita ideologia e aí quer descaracterizar a ciência trazendo para a sua ideologia que não respeita a diversidade, que acha que a ciência já, já explicou tudo e está tudo bem. Ou então para você que é espiritualista, mas que restringe essa espiritualidade dentro de uma ideologia né? que limita a compreensão do Mundo e do Universo. Aí, Do que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que cada campo é um campo. A ciência não trabalha com o Espírito, a ciência trabalha com a matéria. Então, um conjunto de conhecimentos que explica e explica bem a matéria. Ainda tem muita coisa para descobrir, mas explica bem a matéria. Ou o mundo material o universo material. Já a espiritualidade ela não vem tratar da matéria, ela vem tratar do espírito. E ela explica através de diferentes tradições, de diferentes escolas iniciáticas, de diferentes tipos de, de espiritualidade ou de entendimento de, de mundo, ela vai explicar sobre o universo interior, subjetivo. A ciência é objetiva, a espiritualidade é subjetiva, então não tem como comprovar, não tem como provar que eu de repente estou caminhando e encontro Deus numa paisagem dessa, para a ciência isso é impensável, e mesmo para a espiritualidade eu não posso provar isso, porque é subjetivo, da maneira que eu converso com Deus é subjetivo, e para mim isso é verdadeiro. A mesma coisa com, com a ciência. A ciência tem maneiras de observar o um mundo que é objetiva, não é subjetiva. E a subjetividade do, do espírito não pode ser aplicada na ciência, porque aí fica aquela ideia de que a ciência mente. São campos diferentes. Agora, eu, humano, eu sou parte ciência e parte espírito. Voltando à história do chakra o espírito, os três chakras superiores. A espiritualidade vai trabalhar com isso bem. A materialidade, os três chakras inferiores. A ciência vai responder por isso bem. E no coração, no cardíaco, eu integro os dois. Porque os dois fazem parte de mim. Cada um no seu quadrado. Eles podem conversar podem e devem, e eles vão fazer essa conversa é pelo chakra cardíaco. É por essa interface. E aí a gente tem a ganhar com isso. Porque aí expande o universo. Então se você pensar, por exemplo, na estrela de Davi, né? Ela é formada de dois triângulos, um triângulo que aponta para cima, outro triângulo que aponta para baixo e os dois entrelaçados, formando a estrela de seis pontas, cujo centro é o chakra cardíaco, ou é a totalidade. É a compreensão do mundo a partir de uma vivência espiritual e de um entendimento material. A ciência pode nos contar da matéria, e a espiritualidade vai nos contar do espírito. No coração, a gente apazigua as duas coisas, e aí, imagina como deve ser um ser humano integral, que consegue integrar em si mesmo né, esse conhecimento espiritual, subjetivo, e o conhecimento material, objetivo. Imagina quanta coisa seria possível para esse humano integral. E talvez seja essa... Ou seja, esse é o nosso grande trabalho, o trabalho de uma vida, ou de várias vidas, né? o de buscar a integração do humano desses dois campos. Faz sentido ou viajei demais? Forte abraço!